O treinador de natação havia acabado de orientar um menino de aproximadamente 8 anos a pular numa piscina da forma mais segura possível. O problema é que quando o menino pulou, apareceu uma mão misteriosa bem debaixo dele. como se é possível, se claramente não havia ninguém de baixo tão pouco próximo dele. Além do mais, se o professor jamais o ordenaria pular em cima de algum colega. Então, de onde veio aquela mão misteriosa? Repare que é uma mão bem fresquinha e de gente viva. Certamente a mão de uma criança. Enfim... Existe alguma explicação plausível para o que estamos vendo? Seria transposição de duas dimensões? Deixe a sua opinião nos comentários logo abaixo. do canal Franco TV, decidiu transmitir em tempo real uma exploração feita durante a madrugada em um cemitério. Detalhe, iniciando às 3 da madrugada, mais conhecida como a Hora do Demônio. Foram eles vagando entre os túmulos, quando de repente avistaram uma velha sentada sozinha. Sim, além da dupla, ela era a única alma supostamente viva em plena madrugada naquele cemitério, fazendo sabe-lá-deus o quê? Você Nas imagens, vemos a velha olhando fixamente para uma das gavetas onde descansam os defuntos. Quando a dupla chamou, ela simplesmente os olhou com um olhar fixo como o um de um zumbi. Yeah. Not doing that. Então... Eles deixaram a velha para lá e seguiram. Mas adiante, um vulto branco fantasmagórico, quase que imperceptível, foi filmado. Na hora, eles nem perceberam, mas os comentários não paravam no chat da live. No dia seguinte a dupla de exploradores recebeu uma ligação perturbadora, uma mulher dizendo que a velha do cemitério na verdade era sua mãe cujo corpo estava armazenado num caixão exatamente naquela gaveta para a qual ela estava olhando fixamente. Agora basta saber se é o que vemos é a alma penada da velha, um zumbi? Ou se, de fato, ela ressuscitou e estava em estado de choque. Imagine você sendo obrigado por demônios a descer neste buraco e caminhar sobre o lago de fogo e enxofre. Sim! É exatamente isso que a bíblia diz sobre o inferno aonde muitos serão lançados para derreter e depois regenerar para poder derreter novamente num ciclo sem fim. Agora imagine neste lugar vários demônios andando de um lado para o outro, espancando os condenados, jogando pessoas sobre o magma e dando gargalhadas. Este vídeo foi registrado em um vulcão na Islândia por meio de um drone e são imagens hipnotizantes deste poderoso fenômeno da natureza que revela o quão turbulento e cabuloso é o interior da Terra. Se você sofre de claustrofobia, isto é, fobia de entrar em lugares apertados e de espaços confinados, este vídeo definitivamente não é para você, pois o que vocês verão aqui pode lhe causar até desmaios. O instrutor decidiu levar uma equipe infanto-juvenil de escuteiros a uma caverna quase inacessível. Já no início vemos a única entrada que mais parece a entrada da toca de um coelho. Você quer estar nós não podemos oferecê-lo mais nada. Ok, o dedo está indo Woo! Eu sou o dedo. Lá dentro, passagens estreitas, gomentas e pegajosas, cortantes e com insetos repugnantes que podem cair sobre o corpo das pessoas a todo momento. Ou, 40 metros direto abaixo. Eu tenho uma pedra. Oh, ok. Quanto mais você mantém o seu corpo para isso, para sua informação, essas cavernas é na verdade um duto de passagem de lava vulcânica. Aqui vemos algumas bordas esculpidas pelo magma. Aqui eles enfrentam um dos mais terríveis desafios, passar por uma passagem muito estreita e que encontra-se totalmente obstruída devido ao excesso de lava vulcânica. Yeah, you sounded like you were under us. E lá foram eles, adestejando até o outro lado. I'm gonna, fit, Jacob go. I'm gonna fit. Woo! Oh, man, like this, it's all stand up and then you get a good tight push. Pretty tight, huh? Sure. Yeah, you can stand up right off of I don't think I can fit. Parece que eles vão ser prensados pela rocha a qualquer momento. Finalmente, desafio cumprido, sem nenhuma baixa. E você? Teria coragem de encarar um desafio desses? Deixe a resposta nos comentários logo abaixo. Agora um vídeo que vai deixar você preocupado, principalmente você que mora sozinho. Nas imagens vimos um homem investigando uma casa mal-assombrada quando alguma coisa começou a mover o tripé do microfone. Repare que não há ninguém movendo o tripé por meio de uma linha invisível. Bom, mas poderia haver alguém debaixo da mesa segurando o tripé, não é mesmo? Pronto, descobrimos a fraude. Só que não. Em um outro ângulo podemos concluir que não há nada nem ninguém do mundo material movendo o tripé. Repare que não há ninguém debaixo daquela mesa. Mas ainda não acabou. Após ouvir um barulho num outro cômodo, lá foi ele investigar. Depois ver a porta de um armário abrindo e fechando sozinha, ele simplesmente bateu em retirada. Mais tarde ele retornou ao local, na sua mão uma câmera que registra imagens por captação de movimento via sensor de temperatura. A cada momento que um espírito passa, uma imagem é gerada. Isto seria uma forma de rastrear o fenômeno poltergás. Imagine-se em uma dessas noites quando você se levanta para ir à cozinha beber água. Você se depara com uma criança obscura te observando bem lá no cantinho. exatamente o que aconteceu com este jovem. Para piorar a situação, a tal criança simplesmente desapareceu sem deixar rastros assim que a luz foi acesa e nunca mais foi encontrada. O nosso último vídeo foi postado pelo canal Explore White Denny na noite do dia 28 de julho dele foi até uma floresta investigar relatos da presença de maníacos no local. No dia anterior, saiu em vários jornais a notícia de que vários pacientes de altíssima periculosidade haviam fugido do manicômio em direção à floresta. Chegando lá, ainda no comecinho da floresta, Havia uma mulher estranha que logo lhe tacou suas fezes. Que diabos foi Não! Não! Não! Em seguida, após agredi-lo, disse que não estava sozinha. Que diabos O que você está comendo? Você tem uma mãe? Não. Que diabos? O que é isso? E lá foi ele junto dela em direção ao que parece ser uma família de maníacos que ferem uns aos outros e comem fezes. O que é isso? Está se sentindo aqui? Está se sentindo aqui? Eu estou se sentindo Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o